colchão e de uma toalha apenas, toalha essa apenas para o final dos nossos exercícios. acompanhem nos Vamos lá. Iremos começar os nossos exercícios de baixo para cima, por isso começamos pela zona do tornozelo, colocando o joelho direito no colchão e o pé esquerdo ligeiramente à frente, uma mão no joelho e a outra no tornozelo, para servir apenas de apoio. Não vamos forçar! Temos de respeitar as nossas capacidades. Vamos só fazer até onde consigamos e que sintamos que está confortável. Iremos fazer 10 repetições para cada lado. Vamos trocar de lado e vamos fazer exatamente o mesmo, puxa à frente devagarinho e volta atrás, não esquecendo que ainda não estamos suficientemente quentes, o calcanhar tanto quando vamos à frente, quando vimos para trás deve manter-se sempre no colchão, devemos fazer o um movimento ligeiramente só até sentir a vontade que ele tem de saltar do colchão. Podemos também sentir aqui, quando esticamos à frente, o alongamento na parte anterior da coxa. No próximo exercício partimos da posição em que estávamos. Iremos alongar toda a parte posterior das pernas e zona do tornozelo na perna que fica atrás. As mãos devem manter-se no colchão e as articulações do joelho e do tornozelo devem manter-se alinhadas. As pernas ficam em completa extensão. E volta a pousar. Para quem não conseguir chegar com as mãos ao chão, ou melhor, ficar com as mãos no chão enquanto esticam as pernas, não tem problema. Cada um tem a sua própria mobilidade. E é isso que estamos a trabalhar aqui. Vamos trocar de lado e fazer exatamente o mesmo, alinhar as articulações e o joelho ligeiramente atrás do pé. Estica, senta a alongar e volta. Tendo a posição, agora iremos esticar bem os braços lá em cima e vamos puxar atrás. Sentamos no calcanhar e voltamos à frente. Vai à frente, pôs as mãos no colchão e volta atrás. Aqui convém, quando vamos à frente, encostar o peito bem na nossa perna. A mobilidade é muito importante, e deveríamos trabalhá-la, tanto como os outros exercícios de força e de resistência. Devíamos pelo menos, uma ou duas vezes por semana, fazer um treino focado mais na mobilidade, pois é uma mais-valia para os músculos, articulações e tendões, ajudando na nossa sobrecarga, ou seja, seria dividido por todas essas áreas, e não apenas sobrecarregando uma dessas. Dessa forma também nos seria permitido assim um melhor funcionamento de tudo em geral. Vamos trocar de lado e vamos fazer exatamente a mesma coisa. Estica, vai atrás, senta no calcanhar, volta, pôs a mão no chão e peito na perna. E volta atrás. Se repararem aqui estamos a trabalhar várias articulações. Joelho, tornozelo, anca. Além de que também estamos a alongar os músculos. Aqui um pouco também a parte anterior da coxa. Agora temos-nos que colocar de pé, afastar as pernas até onde conseguir ou até onde se sinta confortável. A mão direita vai à perna esquerda e a mão esquerda à perna direita. Não forçar, poderá sentir algum desconforto mas se não me aguardo demasiado pode continuar. Aqui neste exercício para além de alongar a parte posterior e interior das pernas, também já estamos a criar alguma mobilidade na coluna. Iremos repetir alternadamente 10 vezes para cada lado. as pernas lentamente e juntando os braços lá em cima, vamos esticar e vai abaixo, cima e baixo. As pernas devem manter a extensão e as mãos tocar no chão ou na ponta dos pés. Se não conseguir, é preferível continuar com as pernas esticadas e levar as mãos apenas até onde for capaz. Mais uma vez lembro que cada um tem a sua própria mobilidade e não devemos forçar demasiado. Também podemos ajudar com a respiração. Inspira e só soltando o ar. Solta o ar. Vamos voltar ao colchão e iremos dobrar uma das pernas enquanto a outra fica em extensão. Passamos a alongar a zona da coxa e do glúteo e iremos fazer os exercícios de uma forma alternada. Perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita. Fica na posição de prancha, troca a perna. Braços esticados e pousa no cotovelo. Volta a esticar, alongando já um pouco também a coluna, e troca a perna. Está esticado, volta a encolher, e estica bem. Vai para cima, estica um pouco lá atrás, posição da praxe e troca a perna. Às vezes nem nos lembramos que as nossas articulações podem trabalhar em vários sentidos, porque passamos o tempo a fazer as mesmas coisas, o que acaba por nos prejudicar. Aqui neste tipo de treino é exatamente isso que estamos a fazer. Estamos a colocar as nossas articulações em posições diferenciadas, ajudando-as assim a que elas consigam trabalhar melhor e termos os movimentos mais fluidos e sermos mais capazes para as nossas atividades diárias. Mesmo relaxar e sentir as nossas articulações a soltarem se e todos os músculos a descomprimir e é necessário também darmos o devido tempo para estes exercícios leva o tempo que levar mas é necessário demorarmos às vezes um pouco mais neste tipo de exercícios acredito que no fim irá sentir-se muito melhor Está. vamos agora ao próximo e aqui iremos de joelhos afastando devagarinho as pernas sentirá que está a alongar a zona da virilha além da parte toda interior da perna também e aqui iremos ficar cotovelos no chão chegar à frente e ir para trás como se fosse sentar, puxa à frente e volta atrás devagarinho, tentar manter as costas direitas o mais possível quando vem à frente. última vez e junta devagarinho as pernas novamente ficando de joelhos, iremos passar a posição do gato curva volta, puxa para cima encolhendo a barriga e estica solta o ar puxa Curva novamente, sente bem a alongar a zona da coluna e anca também, estica e mais uma vez puxa e curva. Terminando, puxamos lá atrás, esticar as mãos à frente e vamos fazer uma curva, como se fôssemos mergulhar. Estica bem lá em cima, volta outra vez para trás, estica, puxa para trás, estica bem e senta a alongar aqui a zona da coluna, Volta à frente, curva e estica. Última vez, fica atrás, mergulha e puxa, estica lá em cima e está. Aqui neste exercício iremos esticar uma perna e a outra encolher. Com o mesmo braço da perna encolhida, vamos pescar lá atrás e levar para cima. Troca. Vamos buscar outra vez e puxa bem lá em cima. Iremos sempre dirigir o olhar para a mão, fazer o movimento que o braço faz. E aqui estaremos a alongar parte posterior da perna e também já a parte anterior da coxa. E também um pouco a coluna e tórax. Uma vez que puxa, abre e vai lá em cima, vai lá buscar, abre e puxa bem lá para cima. Existem muitas variações destes exercícios. Estes são alguns do leque enorme que temos. Escolhi estes por considerar que são mais fáceis e acessíveis a todos. Assim, uma adaptação a este tipo de treino, a este tipo de exercícios. Vá! Vamos continuar com os exercícios para a coluna e tórax. Aqui, de joelhos... E braço esticado, vai lá ao lado contrário. Estica, sente bem a alongar e volta. Agora vamos com o outro braço. Sente bem a alongar e volta. Iremos fazer exercícios aqui alternados. 10 vezes para cada lado, sempre. Continua. Continua. Aqui conseguimos sentir toda a zona da coluna a alongar, mas mais na parte superior, talvez é onde vai sentir uma maior diferença. Vamos manter a mesma posição e vamos fazer rotações com o ombro neste caso só uh, cima e baixo não rotação total cima, baixo puxa puxa e irá sentir também aí toda essa zona da articulação a soltar-se Vamos trocar o lado e vamos fazer a mesma coisa e puxa para cima, puxa, existem diversas variantes deste tipo de exercícios que podemos realizar. E aqui estes exercícios são muito bons para quem tenha que fazer muitas vezes este tipo de movimentos. Por exemplo, existem alguns desportos que exigem mesmo este tipo de rotação. E ao trabalhar mais esta mobilidade, talvez até seja mais favorável. É agora que iremos precisar da nossa toalha. Vamos fazer um rolinho, de forma a que esta tenha um tamanho considerável. Esticar bem os braços e afastar até ao comprimento da toalha. Vamos lá atrás e volta à frente trás, frente, sempre mantendo as costas direitinhas, não fazendo muitos movimentos, ou, aliás não devemos fazer o movimento com a coluna, apenas o que deve rodar são os ombros, roda e volta e desta forma estamos mais uma vez a trabalhar a mobilidade do ombro. a posição dos joelhos e colocamos as mãos no chão viradas com a palma da mão para o colchão e a direção da mão para trás vamos puxar à frente e atrás aqui o alongamento é para o punho vamos puxar e acaba também por ser todo o braço ou mais focado mais no antebraço puxa e volta Vamos à frente e atrás, sentamos no calcanhar, isto se conseguirmos termos essa mobilidade. Viramos as mãos para a frente, continuamos com a palma das mãos no colchão e fazemos exatamente os mesmos movimentos, frente e atrás, frente e atrás. Vamos fazer sempre 10 repetições, como tenho referido ao longo do nosso treino todo. Aqui temos 3 variações de exercícios para o punho. Mais uma, aqui está ela. Costas da mão no colchão e fica no dedo. Abra a mão completamente, volta a fechar e volta a abrir, fecha e abre. E vamos passar ao nosso último exercício, que é Cabeça e Pescoço. Vamos girar para um dos lados, algumas vezes. Troca e fazemos para o outro lado. Gira, vamos fazê-lo devagarinho. descontrair e soltar a articulação vamos à frente e atrás aqui é necessário ter algum cuidado não podemos fazê-lo com demasiada pressão por causa da nossa coluna e nem tantas repetições aqui basta 5 ao lado direito esquerdo стать